E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém Nesta manhã nublada de Belém do Pará, quase, tá quase, quase realmente essa chuva. Espero que dê tempo de chegar em casa novamente antes de se molhar né Eu tô indo buscar Santa Motor Vlog de Belém no trabalho para almoçar em casa ela trabalha pertinho da casa dela Ela mora na pedreira, também trabalha na pedreira, mas hoje ela vai almoçar em casa Estou aqui na Avenida das Flores Na Rua das Flores, na verdade, não é avenida, é rua Na Rua das Flores, ao lado do Colégio Nelson Ribeiro No telégrafo. Famosa Rua das Flores Clima fria, eu tô com esse moletom aqui, verde Pra, enquanto minhas jaquetas estão pra secar, tá chovendo direto, eu tô usando elas direto também, então, <risos> estão ensopadas, aí eu peguei esse moletor aqui pra poder colocar e não passar frio, porque tá frio pra caramba, e também, se chuviscar, eu consigo... Me molhar menos. Vai cara, tô esperando o quê? Agora temos acesso à vinda Senador Lemos. no horário de meio dia. E o clima tá agradável demais, cara, aqui em Belém do Pará. Tá um, um friozinho. Claro que não é um frio comparado. Igual lá do sul, né? Mas pra região quente como é aqui no norte. Esse frio assim de 25, 24 graus é ótimo demais. O ruim é a chuva, se permanecer sempre assim nesse clima e. colocasse. a chuva. A... se tirasse a chuva, na verdade. seria perfeito. Mas aí, como chove, fica frio e chove, aí fica ruim pra gente que precisa estar saindo toda hora. principalmente de moto. Acho que foi ontem, ontem, antes de ontem, o GE. Que dia hoje? Hoje é quarta... Não, já é quinta-feira E aí... Já tava, acho que no meu sexto banho de chuva durante o dia Eu já tava cansado de tanto pegar banho de chuva Aí eu peguei e chamei o Uber pra ir pra... Pra casa da minha namorada... Da minha namorada Obrigado por, ter não, por não ter dado a seta né? A gente foi deu de deu 6 reais a pouquinho Então eu já tava cansado, porque a cada vez que a gente chega em casa é um banho que a gente tomou troca de roupa, né? Depois aparece uma missão, tem que sair de novo Aí lá vai mais um banho que a gente precisa tomar, e aí... Vocês já viram, né? E aqui, cara... Essa semana aqui deu um acidente fatal Nesse cruzamento aqui, na verdade pouco mais lá foi do cara que, que ele foi tentar ultrapassar um ônibus e só jogou a moto não olhou pro outro lado. E bateu de contra com o ônibus. Vou ver se eu consigo botar algumas imagens pra vocês. Aviso de cenas fortes, viu? Quem não gosta de ver... Infelizmente não resistiu, morreu acho praticamente na hora Apesar do capacete ter ficado intacto, não ter quebrado na verdade, mas o impacto foi tão forte que o senhor não resistiu Foi infelizmente uma, uma lástima, estava chovendo e enfim, Deus o tenha e que descansa em paz aí a gente fica muito triste quando acontece esse tipo de coisa, né? Outros, esses dias também uma senhora morreu na... Lá onde a gente vai na do Miranda Que ela tava dentro do ônibus e... o ônibus Ela foi pegar alguma coisa na, no chão e o ônibus arrancou, ela caiu pra fora do ônibus e... O ônibus passou por cima dela, hein? Cada atrocidade que tá acontecendo... Infelizmente é... Como dizem, a bruxa está solta, sei lá... É, acontece tipo, Acaba de falar a bruxa está solta e começa a acontecer esse tipo de coisa. O cara jogar a moto para outro lado para o cara não me acertar. Mas a gente sempre tem que fazer isso, pode pedir proteção divina. Eu ando aqui com o meu terço nos retrovisores e com a minha duas pulseirinhas aqui de Nossa Senhora amarradas aqui nos meus faróis de de... Nos meus piscas então essa proteção que divina que a gente pede na moto né, pra não acontecer nada com a gente então é isso meus queridos, eu vou encerrando o vídeo por aqui eu estou chegando no destino e aí a gente a intenção mesmo era gravar até aqui, daqui por diante o que vocês estão assistindo é só enrolação para ter mais tempo de visualização para ver se o YouTube me monetiza novamente. Um forte abraço a todos e eu espero que vocês tenham um ótimo carnaval, um ótimo final de semana, não sei quando esse vídeo vai pro ar. Provavelmente só depois do carnaval, não vai dar pra tirar. Te...